Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu já tô aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser um episódio aqui nessa série que a gente tá começando aqui no canal Que eles vão ir na praia, eu e meu pai a gente vai ir na praia Então vamos parar de blá blá blá e bora começar Pai, ai mais um dia, vou acordar meu pai Bom dia, pai! Acorda, acorda, acorda! Acorda. O que é, galera? Hoje a gente tem praia! Ah, praia! Acabou o furacão? Vai ter mais furacão não? Não, eu, eu olhei no computador. Não, na verdade não olhei, né? Mas eu acho. Que não. não, deixa eu olhar. Tá bom. Deixa eu ver na janela. Deixa eu ver aqui no computador. Olha a janela hum. aqui, o tempo tá bom. Olha na janela, pra ver o tempo tá bom. É. Já, sa já saiu o furacão aqui, ó. Os cachorros brincando. Já oh, pode já lia, já sair. Mental, ó aqui, mental. ó. Olha aqui, ó, como é que tá o céu, ó. Tá limpinho e tá lindo. Então, eu vou me arrumar. Eu já vou ter que faltar aula, porque eu já ah. é, é quatro Hoje, a matéria. Hoje não tem matéria. O professor falou que não tá no furacão. Ah, é, por causa do furacão, mas passou. Mas passou, mas voar. Mas, mas pode aproveitar. voltar, né? Aproveitar, então, Vamos pra aproveitar. Vamos aproveitar. Eu vou tomar banho. Escovão no dentes meu dente. Pronto. Pai, você não vai vir aqui escovar o dente, não? o dente no Ah, tá. Então. Podemos ir? Tá botando a roupa ainda, pai? Tô escolhendo aqui qual o melhor para Tá pronto? Gostou da minha camisa? Gostei. Na verdade, eu ainda nem troquei de roupa. Meu cabelo eu vou assim mesmo. Porque... Tá arrumado? Cabelo de maluquinha. Não. Vai. Eu só vou botar uma coisa. Também, só no meu rosto. E foi o cara da Juliette julie hum. julie julie tô pegando meu short bora Ai, bora Espera t... aí pai muito tempo que não vejo a praia daqui a aqui é muito boa é ótimo. Ah, eu vou assim mesmo, já que não dá. Vamos. Já tá lá embaixo? Eu vou. Pode ir na frente, que eu vou ter que resolver um, umas coisas aqui. Depois eu vou. Hoje não vai dar pra ir na praia, vou ter que ver coisa de trabalho. Ah, vou ficar tá. Ficar aqui no computador. Eu vim na praia sozinho então. Foi o errado. Tá bom. What Vai é? na praia que eu te espero aqui, gente. Me chega na praia, tu me liga. Vamos me falar como é que tá a praia.